Então, assim, o que eu proponho no meu Atemporal é que você faça um detox mesmo de estilo e tire todos os excessos e foque naquilo que é essencial para você. Tirar as peças que não tem nada a ver com você, que você comprou por algum motivo, ou sem nenhum motivo aparente, mas não conseguiu usar. Ou você usa e nem sabe por quê. E assim, peças que você usa, né? Peças e acessórios que você usa só porque tá na moda, ou porque alguém te falou, ou porque você viu, né? Idealizou, às vezes, uma mulher muito bem vestida e ela tava cheia de acessórios. Eu acho muito legal. Mulheres que usam vários anéis e tem aquele monte de acessórios, mas eu não consigo usar isso no meu dia a dia, porque eu tenho bem claro o estilo que eu gosto. Sou básica, gosto de conforto, gosto de praticidade, gosto muito da estética minimalista. Então eu não preciso trazer isso para mim. Eu posso apenas observar essa mulher e achar ela muito bonita e muito estilosa.